Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando uma printer bot. passo de hoje, passo 20, a gente vai montar a base do extrusor. E também vai instalar o suporte do coolerzinho do Hotend. Então vamos lá. Então primeiro, antes de tudo, a gente vai só... Um passo simples aqui, a gente vai pegar o fio aqui da da sonda do da sonda do auto leveling, né, do nosso sensor de indução, e a gente vai só encaixar ela aqui nessa fenda. Ela tem uma fenda aqui para encaixar. Ó, e aí a gente só vai passar ela aqui para ela não ficar muito no caminho depois. E aí agora sim a gente vai pegar essa peça que é a base do extrusor e vai colocar aqui então vou baixar a câmera aqui para vocês verem mais de perto então essa peça aqui vai pegar aqui esses parafusos menores os M3 de 10mm e colocar aqui Bem tranquilo, aqui também. São três parafusinhos. Então, eu coloquei um, colocando o segundo. E agora vem aqui com o terceiro. O terceiro ele é bem aqui nesse cantinho aqui. Que eu vou colocar com a chavinha direto o sensor de indução fica bem no caminho então é meio xarope de fazer, mas vamos lá então tranquilo tá presa a base do extrusor agora a gente vem aqui com essas duas pecinhas, vamos olhar. E aí elas vêm aqui, ó. Nesses dois quadradinhos aqui, nesse e nesse último aqui. Então, pela imagem ali, ó, esse que tá marcando como L -Fan, vem aqui. EU R-Fan Vem aqui vem no meio Aí essas duas a gente vai Fixar com os parafusos de 16 milímetros e as respectivas porcas então aqui tranquilo né? porquinha aqui parafusinho aqui bem tranquilo, esses passos assim de inserir a porquinha e a parafusar são muito tranquilos porque o buraquinho da porca é justinho você põe a porquinha lá e ela não fica nem dançando assim, é só e aí é só girar o parafuso, é super tranquilo e aí tem mais um aqui igualzinho pra gente fazer Colocar. às vezes eu até às vezes é até justinho demais. Ó, aí você encaixa. Você encaixa ali e ela já fica. Assim, bem feitinho mesmo, assim, o kit. pronto aí aqui já dá para responder uma pergunta aí que me fizeram sobre esse sensor aqui esse end stop sensor de fim de curso aqui desse eixo porque tinha um comentário ali que eu falei ah estão falando aqui que esse sensor de fim de curso não pega em nada mas na verdade ó, se você olhar aqui isso aqui é a base do motor do extrusor então assim, é um motor do mesmo tamanho desse aqui, são todos iguais então você imagina ele aqui e aí ele vai ficar aqui então esse sensor de fim de curso aqui vai pegar justamente no final do motor ali, como a gente vai ver no passo 28 quem tiver curioso pode ir ali no tutorial e já dar uma olhada na imagem que dá para ver bem isso aí e com isso a gente encerra o passo 20 no passo 21 a gente vai continuar a montar o extrusor, vai montar uma pecinha com o um rolamento que vai encaixar no motor, que depois vem pra cá. Beleza? Valeu então, gente!